The Russian Tsar wrestling! Rustling, yeah. And his opponent this evening... Russian wrestling is always number one! one. Fight. E aí, pessoal? Aqui é o Paloma, estou jogando as ranqueadas, enfrentando a Kuma! A jogada promete. Vamos ver como que esse Akuma joga. Se ele é, é o verdadeiro. Ou se ele é o farofa. <risos> ah, vai ficar aí com esse Hadouken. Toma aí, meu agarrando o. Caí que eu terminei. Eita! se afastando, né? Ó, oh. deixa eu pegar aqui. Eita! Ah! Fica quieto! Ah! Eu ia fazer alguma coisa, Senhor! Round 2! Aí desse canto. Vai, morre logo! para ganhar perfect! Aí! Meu, tirou meu perfect o cara... Olha só, eu não acredito. Puxa, gente. Ah! Tá aí que ele não pegou. Ai, meu Deus. I wanna have lost you another way. Wherever you are. Eu não acredito nisso. Puxa vida. O cara virou meu jogo. Ai. Eu quero meus pontos de volta! Round Fight. Agora você vai ver, Choco! Eita! Para! Não, eu tenho que ir na calma! Não posso ficar desesperado, senão eu vou perder de novo! Ajeitada aqui. Ah! Nossa! Eu não teve de fazer nada. Tô ruim hoje. <risos> Bora pra cima. Isso não vai ficar assim não, tá? Então se é o verdadeiro Akuma... Toma! Meu quem dá tá garrão aqui sou eu. Sai, para o feio, morre logo lá. Ah. Pugado, seja você. Fica pra lá. Eita! Fazendo eu passar a vergonha no canal! A tá tesouro! Fica aí! É. Preciso ganhar essa! Calma! Vai! Segura todo o meu poder! A cura! Oriah! Fica quieto! Não consegue, né? Vá! Morre logo! Até suando aqui. Vai <risos> o é um desempate. Ai, ai. Os cara tá bom já O com... que, que vocês acham, gente? Ai, você. se é porque vai aumentando. aí gente ganha a gente perde, Essas ranqueadas. Muita atenção, tá quieto. Cara, não deixa eu fazer nada. Calma aí. Madeu. Ah, parou né? De soltar magia. Solta isso, sua magia. Esqueceu. Fica lá! Morre logo! Ah, não! Eu não, eu não! <risos> ai, ai! Isso! Que nem pulando! Cai bem em cima do meu Oriá. Eita! Só esperando a oportunidade se a Kuma tá esperto. Não vai ficar assim, não. Ah, preciso fazer alguma coisa. Eita! Não! Putz! Não acredito nisso. Oh, well. Calma. Vai ficar só com esse P Tá? P de Paloma Deson! <risos> Vamos ter calma aqui para poder um jeito para agarrá-lo Vai, Vadias, você já tá morto? Só mais um risco Que a vitória é minha! Ah! Vai querer virar o jogo de novo, não! daqui. Quase que não saiu meu golpe. Ai, ai, ai. Foi difícil, mas consegui. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal. Comentar. Então, até mais. Tchau.